GG Drop, o melhor site do upgrade do CSGO. Ai! <risos> Ó, o oh, Batinho Spotou ali, filho. Vou dar um segundo esse segundo, tô tacando, Dudu. Salve. Bora, bora. Go, go. Meio, o o tá aqui, é, meio, Meio, dois. Faz aqui, Dudu. Meio, dois. Faz aqui, Bora. Outro B. Comendo, comendo, comendo. Bora. Base, Base ter Base ter com 10 de vida. Base ter com 10 de vida. Um meio morto. Base T, Base T morto. Chegou na eu acho. Tá. Vira um ar. Tá faltando um. bem. B. um morto. Agora o outro tá rampa aqui. Tô colando. Tá. Chegou no Tetris. Bombe, bombe. Bombe. Tô em cima, cima da bomba, em cima da bomba. Tô Tetris. Aham. Tô em Clicou. Se ele plantar, pega direito. direita. De de de esquerda, esquerda é meu. Tá. Vem comigo, Dudu. Não é pra esquerda não, só pra direita. Bora. Eu tenho smoke, tá? Vem abrindo de boa comigo. Tá colado. Eu vou smocar bom, vou dar o T. Vai acabar bom, Eu defuso, tá? Ok. Rampa, rampa. Vou baixar uma rampa. Defusa. Pa, pa. Boa, ah, guys, boa. Guys. É, Ola, guys, isso boa, isso aí, mano. Não! Espera, deixa a bola no meio. Você quer que eu jogue com você? Nada, rampa. Então, tá, só vai pegando aí, Fê. B, vendo. B, Virei B. Fechou. B. Tá, baixo. Nossa, você, tá, lá. Embaixo. tá ali embaixo. Vem baixo vem aqui. Conta C4. 10 de lá. Toda bandeira parada, guys. Agora Boa. é provável o eco tá, guys. Cuidado no meio, guys. Por enquanto nada também Vários eco, 4 pegar Pegaram minha coxa. Tá lá. Felps? Não tem, não tem. morreu. Mais nada aqui, guys. Mais nada. Eu matei aqui, Meio no meio aqui, Dudu. Você. Vou voltar, tá? Pra... Ó, oh, um rampa da... Tô indo pra lá, Dudu. Larguei. Sai correndo você calma, calma, calma, calma, Tá pois. lá atrás ainda. Só fazer. Rampa da, dois aqui. Meio morto, guys. Oh. Era os dois lá, Dudu, com certeza. Mas bloqueou acabar aqui, tá? Eu achei co meio costa. Tá bom. Eu vou passar pro cimento. cimento. Aqui. Um cimentinho. Aqui. Cimentinho. Acabou com vocês. aqui. Tá. Comendo rampa. tá dois. Ai, que caramba. caramba cimento, cimento. Muito suado, velho Dez de vida. Sim, dez de vida, cimento Sim, Boa Boa Boa Boa Coitibico Me cagado Me cagado Ah Você me travou do mal Garante aí lá Devento também Embaixo do buraco morto Passa o CT Não passa o curado Quer ajudar B meu? CT meu Quer dois B? A B Cada um B Meio morto guys CT CT CT tudo nice? Caramba, é isso mesmo. Isso aí, guys. Sem pressão, round pro round. O capítulo entrou aqui, viu? Boa, ataque. Gostou do Tá ligado, né? Dá um F, ó, pai. Pega a lá, fazendo todos os pagões. Mano, o B deve tá Tem uma carreira, hero, Esse Morreu? Ó, um na direita. Pra direita, pra direita. Matou varado. Pra direita, ele. Até eu tenho indo lá, velho. Nada é meio. É uma carreira, hero. Nada nada, nada há, guys. Dois embaixo ainda, lá. Vou ficar com você no fundo, tá? De bait. Eles vão pra mira. na mira. na, na esquerda, na esquerda. Dois rampa. fundo entrando. Boa. ]MP? Boa. A Subiu na rampa, ataco. Eu tô aqui Lua, no, na posição ]meter. do vingo. Boa, da, Isso é Muito bom, moleque. Pegou muito. Legal, né? Tá belado Tá tá? bom, Não tem o que fazer, guys. Eu já tomei já tomei. eu já tomei. 20 de vida. Fundo é morto. Mais um morto. Não, tiro. Pra a tá. Vai deixar um pan tá pra, pra mim, velho. Cuidado no meio, aqui. Marcando no meio. Da é flash. Pode ir pra lá vocês As três. três. Um... Vou chegar bugando, o tá? tá? Tô meio, meio. Meio meu, meio meu. Agora na frente. Um Cuidado no meio, Dudu, vou ter pra A. tá pra meio. Mira no fundo pra mim, Dudu, passa pro ponta. Entrando, entrando na mira. Abrindo, a mira. Vou entrando lá, guys. Entrando lá. já, quando clicar. Ficou, ficou. Fiz HE. Abre em cima, abre em cima. Uhum. 3, 2, 1. Bomb, bomb, bomb. Fundo, abre em cima. Fundo, um. fundo. Vem. Vem. Vem. 3, 2, 1. 2, 3. Boa. Olha lá. Olha o PMF, guys. Fecho do, do poste aí. O pessoal está gravando aqui essa um... cara. Grava ela me mamando. Vai. Agora aí, hein. Tenta fazer o maior possível, Dudu. Demorou. No meio, na mira, morto. Ah, ah eu sabia! Eu tô mirando esse beitinho, tá? Renova Nada aí o que tá. já, Lalo. Eu, eu... eu tô do single, Batal, não o contato pico. Eu não vou abrir já na de mira matar. já já, rapaz. Quer que eu te deixe aí? Não, não, não, fica aqui. Vai aí. Mantenha, mano. Pegou. Picou, dois. Nada pra cá. apagasse. Tô é quando, Tô é é já. já guarda aqui no plant. Guarda aqui, total. Eles podem tá voltando, tá? Aham. Tem novo o meu. Entra ao fundo, entra ao fundo. Zero, zero. Só na minha smoke. Malhando no meu corpo. Tirando o fundo pra beitar. Botando, ah, tá botando. Vou vagar lá pra, pra, pra esquerda, vaguei pra esquerda. Bora comigo, batei uma por cima. Botei, botando. Nice. Boa taco, caralho. Eles que tem que ganhar, Dudu, sem sua ansiedade. Quebrou o vidro, vai querer dominar o fogo. Derrubou o mole. lá atrás ainda. Não comeu, não comeu, não comeu. Comeu, comeu, comeu, C4, C4. Comendo A, guys. Eu, meio, eu rampa, rampa já. É. Rampa comendo já. Pode ter no bomb, tá? Vou colocar com vocês do lado. Pararam o um pouco. Na... Rampa deu. Abriu fundo. Bail, um. Os dois fundos. Pode ter fundo. Boa. Boa. Mais calma, calma. Uh -huh. é opa, não sabe, não sabe. Pode tá estar rampa Bail. comendo. Eu miro fundo, mira rampa. Fundo é meu, fundo é meu. Tá tô B, tá? Rampa. Boa. É Scalp? É foda, mano. Não, quer não, Dudu. Que é um... Fez boa. Tá Olha amarelo. Opa, opa, opa. 10 de vida na direita, colado. Colado na direita, Lato. 10 de vida. Tá, é. Ele voltou. Ele sabe ah, que ele tá zoado. Ah, Faz aquela bug pundo pro Dudu, velho. Ele mata os cara. Be, be, be, be, guys. Deixe, de B, Deixe, de ah. B, B, guys. Pra bagar. Peguei. Não foi, não foi. Eu tô do B, eu tô do B, guys. Tô mirando, tô mirando. Okay. Vou chegar atrás de, de vocês. Bangar atrás. Maka morreu. queijinha então, que gravei. Que é um <risos> uh, um do lado de É, Mais. Não, um pau. Mais esperto dos outros lados. De fora de Bangar, batou. Tem um aqui. Vai smoke, smoke, smoke, smoke, okay. smoke. Dois na rampa aqui, meia. guys. Boa. Vai dar meia. Vou dar o clear B de novo, tá? Tá. Eu tenho um flash aí. dois flash. E a ah, do fundo, tá. Tá no fundo, tá no fundo lá tá Boa. Só rampa. um fundo por enquanto. Pode vir na rampa, eu B não é. Mais um. 40. 40. 40. Olha aí, fundo. Meio meio um tomou mel, tomou mel e no MF. De mole na mão. Vai nas costas aí, o Dudu. Rampa um. Voltando, voltando. Rampa voltou. Matei um. Mais um miado eu vou pra, pra B. 15, 15 é. segundos, 15 pra que... segundos, Ele foi pra B Fica na minha cara. tela. correndo B mesmo. ainda tempo. Boa. Boa guys. Pior que dava assim. Tá. Mais um rampa. Mais dois, dois, três rampa, três rampa, eu guys. Os é três para zoou. Um. Pararam, eu viu, tá ganhando já tá? Ai, ah, fiz a rampa. Pode voltar. Eles pararam Mano, tenho certeza que eles vão entrar na mira. Também. Eles não vão na Já tem um na boca do bomb. Plantou a, plantou bora. Agora, agora. Baleira. Fake. Baleira. Fake. Baleira. Tá gai sem smoke, acabou o smoke. Bom, é já um já na, esquerda, na esquerda e na, é na esquerda e um no Bob. Ele esquerda e um na esquerda e um no Bob. Morreu o É isso, Boa. É isso. É isso, é isso. aí. Pega a, Pega a arma aí. Passa o buraco. Deu do galinha. Tá indo lá, Dudu? E a toa, a gente não tem ninguém resolve no meio. Uhum. Ropa. Mais um Ropa. Mais um Ropa. Desmoquei as suas costas, tá? Até no Ropa, esse par. Mais um Ropa, comendo. VT pro você, VT pro C. Tem a cara do Robert. Tira a cara do Robert. Um tá. amarelo, um amarelo. Esquerda no meio. Um rampa, é morto. Tira a cara, Dudu. Tira a cara. Deu ele de me meio. Apareceu? Foi Só a volta. É. o No um clique a gente vai. Come pra direita. Bomb, bomb. Bora. Aham, uhum. dois. Três e. Bora. Direita. Bomba do combo. Caramba, tá. Boa. Alp, Tass, Tass, Tass, Tass, Tass. Alp no Tass. Foi C4 aí, é palestino. Ele tá picando, eles tão tá picando. Mandou pro fundo, parece. Fundo morto, dá pega -ba -ba. o rapa. Você passa mesmo. meia. Vou colocar a esquerda já. Pega colocar pra cá. cá, cá é. eu eu peço. Pode pegar. Fundo, fundo picando. Fundo picando. Dá Dá, dá, Volta B, volta B, guys. Volta vocês aí, eu também, galera. Mexe. chegou. Acho que não chegou aqui agora. Um bomb, Dois caris, guys. Três. Três A, véi. Boa. Cuidado, tá? Pode estar já. Tô dando é. gerador com você. Cuidado, tá? costa, Bertinho. Vai Quem tá você não, não, não. Cuidado, costas. Boa, taco. Mais um gerador? Mais dois, dois lá, mais dois, bom, dois, dois. jogo, jogo, jogo. Tá, né? Ai, boa, boa, boa, Bertinho. Joga muito, garoto. Boa. Dá uma K aí, vai. Vou comemorar. Eu tô ansioso, hein. Tô meio a primeira é que é um... Fundo picando. Dois fundos Mais um fundo. Nossa, picando. Bateu um rapa. É para B. Só vai B. Vou tomar um café, Cuidado com costas. Tá. olhando. Não tô olhando... Não tô janela. Eu vi no meio. Buraco é seu, né? Vou marcar madeira. Eu as costas. Tá. Tá. Tem mais Vou mirar costas. Tá. Tem mais um meio, tá? Costa minha. Costa. Dois costas. Mais um costas, guys. Iam tava o MF. Boa, ca... Taquinhos. Ca... Todo cone. Só bangar uma patroa só. Na <SILENCIO> é não, não, não elixir, não. agora na base Quer ou não, Não, não quer esse lixo, não. agora na B. Só tá cheguei, tá aqui. Madeira. Boa. Madeira. Mais uma Já cá, já Já, já, já. Tomou a Kai, tomou Tô indo com mais gerador. Cuidado com CTR, guys. Peguei já já. Morto. Tô cego, puta aqui. Foi mal. CT. Tetris. Tetris. Tetris. Outro sumido. Tetris aí, Tetris. Para de virar. Tem uma galho lá no MF, viu? Tem forte rando, no Mais pera. um. Gris é round. Isso, é um. isso aqui não vai me dar pra me colocar. Smocou. Peguei um B. Vai. tá? tá. Ah, vou dar pro C lá. Vou mandar um morto, Boa. pode ter outro. Vamos se matar. Tô desistindo. Cala, vou, vou pegar pra fora Dá pra tá direito, tá. Pra direito colado. Cada meia. Mas colada. Mas, faz... Finge que tá entrando um aí é, Dudu. vamos é, tá B, vamos tá B. Finge aí, Exato Dudu. Pode fingir, pode fingir. Né? É. É. Cosa, cosa. Morto. na A ainda. Puxei B. Tô girando já. Tem um cara na frente. chegando no B1, chegando no B1 agora. Quer banque, Taco? Pera aí, vou descobrir onde ele tá. Deu duas. Não escutei nada, velho. Vamos elaborar, o buraco, tá? Calma. Tá. Meio, meio com 10. Acabei CT, calma. Eu tô virando o B, Juris. CT morto. Tá meio com mais. 10, direção do TR ou tá botando meio pra vocês? Calma aí, meio um. Pagou. Boa. Ai! Nice, nice. nice Boa.